7 horas em ponto, você de casa, você de São Paulo, atenção pra imagem, me dá imagem, vai. É o tal do ladrão Homem-Aranha, pensa no homem que deu uma canseira danada para os policiais. Ele ficou pulando de telhado em telhado, tentando escapar, mas os policiais foram para cima. Você vai entender porque teve essa correria a partir de agora. Agora a gente sabe que algumas regiões da África, né, tem pobreza muito grande, pobreza extrema, né, e chama atenção: 16 milhões, relógios caríssimos, né, e o homem com tudo isso sem declarar, pelo menos até o momento, né. Claro que a polícia continua na história, na investigação, e eles terão que prestar conta de tudo isso que foi aprendido em Campinas. Olha, o nosso SP no ar termina agora, quero agradecer o carinho dessa audiência, lembrar que você pode rever as reportagens de hoje no Play Plus, vocês viram que o SP está de cara nova, o Fala Brasil também está de cara nove aliás, Fala Brasil, vem aí, continue com a gente que na Record TV, porque aqui tem tudo que você precisa saber. Grande abraço, peruca, e eu volto amanhã às 6 horas da manhã. Forte abraço e até lá, meu povo. Tchau!